Fala galera! Hoje vou falar dos 20 anos do álbum Criança Louca da banda de Anastácia. O quarto álbum da banda de Anastácia Criança Louca foi lançado em 2001. É provavelmente o trabalho mais diversificado da banda. Ora mais folk, ora mais distorcido, às vezes mais sério, outras vezes galhofeiro. O estilo vai do blues ao rock and roll do Red Rock ao grunge. A ficha técnica de criança louca traz profissionais de primeiro time. Carlo Bartolini, ex-guitarrista do Traj Rigor, foi o responsável pela produção, mixagem e gravação do CD, que contou ainda com Miranda na pré-produção e Torquato Mariano como diretor artístico. Este, além do trabalho executivo, fez uma participação especial na música Tchau. O álbum possui 15 faixas. Criança Louca, Sanatório, Limitado, Profana, Hereditário, Meio Dia, A Onda, O Vazio Cego do Medo da Luz do Lado Escuro, Verdade, Viradão na Feira Rico, A Regravação de Guarda Rogério, Cidade Favela, Tchau, Itacaré e Praiano Doidão. O álbum vendeu 120 mil cópias na época. A formação para esse álbum foi Antônio Júlio Nastácia nas guitarras, Beto Nastácia no baixo, Poder Nastácia voz e violão, Maurinho Nastácia voz e violão, Leozinho Nastácia nas guitarras e Glauco Nastácia na bateria. Essa foi um pouco da história dos 20 anos do álbum Criança Louca